Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com blocos Hoje estamos na nossa aula 13, LED RGB parte 4 Em que eu vou falar sobre como conseguir todas as cores possíveis usando o nosso LED RGB no Arduino Então, nós já vimos aí que o LED RGB se conecta a três portas do Arduino né? São três LEDs, o vermelho, o verde e o azul. E se a gente colocar valores de tensão em cada uma dessas portas, a gente consegue a composição das cores. Então a gente já fez aí a ligação do LED só vermelho, né, usando o um bloco específico para isso, em que você identifica aqui quais são as portas em que está ligado, né, é, os três pinos do LED, ou então você definindo um pino com uma saída analógica, no valor de 0 a 255, né, de 0 a 5 volts. Então, para ligar em vermelho, você liga energia máxima no vermelho, 255 no pino 6 e 0 nos outros dois. Para ligar em amarelo, por exemplo, fazer a composição do vermelho com o verde, você liga 255 nos pinos 5 e 6 aqui, né? Como se fosse executar os comandos write da programação em texto do Arduino. E para conseguir todas as outras cores, laranja e todas as outras combinações, então basta você é usar aí essa capacidade do Arduino, gerar um sinal analógico na saída, né? E ah, fazer a mistura das cores. Então, o laranja, 255, 127 0. O índigo, 64, 0 128. Violeta, 255, 128 255. Então, com R, G e B, vermelho, verde e azul, você pode fazer todas as combinações, que dá um total aí de mais de 16 milhões de cores. Sendo que o 000 é o LED apagado, né? E o 255, o 255, é o LED totalmente aceso, seria aí a cor branca mais intensa. Então, para fazer isso, eu criei aqui o um sketch no Arduino, né, aula 13, LED né, RGB parte 4, eu vou mostrar para vocês funcionando agora. Então, tá aqui o né, Arduino base com blocos LED RGB parte 4, eu tenho os três potenciais, cada um ligado a uma porta analógica, a 0, a 1 um e a 2, e... Dependendo da leitura desses valores aqui das portas analógicas, eu defino a cor do LED. Então, só para mostrar funcionando, né, se eu quiser o LED totalmente vermelho, eu mexo aqui no potenciômetro, até o máximo de vermelho. Se eu quiser misturar o vermelho com o verde, que dá o amarelo, faço a mistura aqui. Se eu quiser o branco, eu coloco todos eles no máximo, dá o LED branco. Se eu quiser misturar o vermelho com o azul. Né, da cor margenta, e assim eu posso fazer qualquer combinação de cores né, com esses três potenciômetros aqui. Então, vamos ver como é que está o código Então o código que controla isso daqui, ele está definido aqui, deixa eu dar um zoom Então esse código, ele faz a leitura das portas analógicas né, em três variáveis que eu defini, leitura, vermelho Leiro pinológico A0, leitura verde, pinológico A1 um, e leitura azul, leiro pinológico A2. E daí eu faço o um mapeamento desses valores, está vendo, ó, para a faixa de 0 a 255, porque os valores de leitura da lógica lembram eles vêm na faixa de 0 a 1023. E daí eu crio três outras variáveis que tem esse mapeamento, e daí eu defino né, esses valores dessas cores, essas intensidades de cor vermelha, verde e azul, nos três pinos aqui que está conectado o meu LED rgb Ok, pessoal? Então, é, esse código aqui, ele controla o meu é, LED com qualquer uma das cores que eu defini ali, de 0 a 255. É, eu fiz uma parte finalzinha aqui do código, tá? mas antes, deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Tá? E eu consigo... Visualizar esse código aqui Além do formato de blocos Eu consigo também, mexendo aqui no meu editor Indo aqui nessa opção Está escrito blocos E eu clicar ali e escolher blocos mais texto Ele vai me mostrar Aqui do lado de cá O código do Arduino Correspondente a esses comandos em blocos aqui tá? Esse código do Arduino Tem todos os comandos que a gente definiu ali Tem a declaração das variáveis E tem aqui o setup Que define aí é, qualquer, né, cada pino é utilizado como entrada ou saída então, eu trouxe aqui o código gerado por esse nosso né, conjunto de blocos aí. Então, Esse código ele tem aqui a definição das variáveis tá vendo? O setup que define que os pinos A0, A1 e A2 são usados como entrada ou input em inglês E os pinos 6, 5 e 3 como output Dei aqui, tá vendo, ó, leitura vermelha igual analog read a zero ele Lê a porta analógica a 0 a e a dois Põe os valores nessas três variáveis Faz a conversão, que é o comando map, tá vendo Da variável leitura vermelho que está em 0 a 1.023 E mapei entre 0 e 255 E daí o analog write, que escreve isso aqui nas portas Que estão conectados lá no meu led RGB Ok, pessoal Então Voltando aqui, eu posso vir aqui no blocos, blocos mais texto E daí ele vai mostrar aqui do lado de cá o um código Esse meu código eu ainda complementei ele aqui a gente conseguir acompanhar e fazer o debug certinho né? Coloquei aqui os comandos de imprimir no monitor serial Serial println aqui Então se eu mostrar aqui o monitor serial Vou voltar aqui só pra visualização de blocos e agora eu consigo ver o monitor serial Vou um zoom O monitor serial e o meu LED RGB aqui Tá vendo lá? Na hora que eu executo a simulação Ele vai mostrar ali O valor que está sendo lido em cada um dos potenciômetros né? E que dá essa cor que está aqui Então se eu colocar tudo vermelho O vermelho vai para 255 Aí zerando os outros dois O LED fica só né? Vermelho 255, verde e azul 0 Misturar aqui com 50% do verde né 127% do verde Eu vou ter aqui Alaranjado, se for por 255 né? 100% do verde Vai para uma cor amarelo forte Deixa eu misturar isso com azul né? Eu vou ter aí um quase branco Ó, Tá vendo? Tirar um pouco do verde, aumentar aqui o azul Então eu vou vendo aqui, acompanhando no monitor serial Como que está os valores que estão sendo colocados no meu LED RGB Ok pessoal? Então, olhando aqui blocos mais texto Eu consigo sempre converter a minha programação em blocos Para a minha programação em texto, né? código parecido com a linguagem C e daí, fazendo essas conversões, eu consigo estudar e aprender como funciona a programação em texto do Arduino de verdade, não aqui do simulador do Jim Então Ok, pessoal? Então, por hoje foi isso. Muito obrigado. Até a próxima.